Mas onde estão esses dados? Pera, você está duvidando dos dados sobre a violência contra pessoas trans? Só pelo dossiê de assassinatos da ANTRA, em 2022 apenas, tivemos pelo menos 151 pessoas trans mortas, sendo 131 delas assassinadas e 20... Outro dado que o dossiê entrega foi a ironia de estarmos no país que mais consome pornografia trans no mundo e, ao mesmo tempo, no que mais assassina pessoas trans no mundo inteiro, pelo 14º ano consecutivo. Mas mesmo que você não tivesse acesso a nenhuma dessas informações, se você conhecesse uma pessoa trans pessoalmente, você saberia o quão severa é a violência que essas pessoas enfrentam nas mais diversas camadas da sociedade. Seja no ensino, no mercado de trabalho, na religião, que inclusive é o assunto do vídeo que você comentou. A verdade, entretanto, é que eu não acredito que as pessoas que duvidam da violência contra pessoas trans realmente querem dados que as convençam do contrário. Elas querem que o mundo se adapte à sua visão de de como é que deve ser. E para elas, nós não deveríamos existir.